Fala jovens, beleza? E no vídeo de hoje eu vou mostrar a continuação do ataque mortal das vespas voadoras E agora? O fogo vai ou vai resolver? O que você acha? Então, bora pro vídeo! Aí, pegou, pegou, pegou, pegou, pegou, já era, já era, já era Deixa a vela aqui pra garantir Pegou, pegou, pegou, pegou, pegou, pegou, pegou, pegou pegou, pegou Acho que já tá fazendo fumaça, né? Tá fazendo fumaça Tá pagando o fogo uhum. Vou pôr no chão E vou ficar na mesa Esse derrubou Deixando a velha perto do álcool. Agora é, sim Agora sim Não mas agora agora assim, ó Vou tentar ah, lá em cima, essa yeah. caixa muito oh. Tem que até no chão Mano, ali embaixo, velho Tem alguma coisa ali no canto, velho Eu não sei o que é que você vai comer? o meu aqui, aqui eu Logo <laughs> de O cara Matamos o zumbi. E já apagou essa porra de novo. Esse é uma porcaria, velho. Vem aqui. E... Essa tocha aqui tá muito ruim. Eu vou ter que fazer um picolito nela. Calma aí que eu já vou. Vamos usar isso aqui. Eu vou passar pela toalha ali, vou passar aquela fita e vou jogar ela por cima. Vamos ver o que vai dar isso aí. Agora, conseguir. de. Vou usar um pouco de ouro. Eu escorci ali a churrasqueira. Pô, menos, Olha, olha, olha. Agora eu tô me esquecendo de jogar Olha aí o Agora opa, opa. eu vou. Pô. Puxar o bagulho agora. Olha aí. Eu vou ter que ir lá dentro, velho. Ali. Aqui. Ele tá perto de mim, né? Será que? Deixei a caixa ali, ó Não tá fazendo aqui fumaça, parece é, que se... Duas. Duas. vai estar ali Não vai voar Duas pra Não vai voar nada pra lá? Aí já foi assim ó Deixei a fumaça ali pra espantar um pouco Agora eu vou subir ali, tirar aquele pneu ali pra subir o todo azul Vou fazer Que parece que tem alguma coisa ali dentro do sofá E eu preciso ver tá Aqui debaixo Elas ah. estão tudo ali Eu peguei um acessório pra ir mais perto O que está acontecendo ali? Elas estão ali, eu queria mostrar para vocês aqui Ali, ó. ali, ali Está vendo ali? ó? Você entrou no vão do colchão e do sofá Deve ter um ninho ali dentro Tem bastante ali, alinhão ali. Meu filho, eu preciso ligar aquela máquina ali, aí elas vão morrer tudo. Ó, depois de muito que vocês viram aí, agora tá tudo limpo, não tem mais abelha, não levantamos o todo, deixa eu subir lá. Minha mãe tomou uma picada na mão, agora você tem a luz aqui de cima. Aqui ó, aqui é onde tava o sofá que já tá na rua. Então, ela estava criando aqui, ó. Aqui, que eu tava ali de baixo vendo. Olha o problema de casa aberto. Eu queria ter ligado isso aqui, ó, mas eu não consegui ligar. Inclusive eu vou te ligar ligado agora. um porque isso aqui é luz super... V. Então, elas tava criando aqui, ó, nesse no vão entre o colchão e dentro do sofá. E ó, terror. Aqui o depoimento de quem foi investigar o sofá. Puta vida, uma picada tá doendo três dias. Imagina se tudo aquilo picasse, tá no hospital. Ah, tá. Tem um ET na minha casa matando. Vespa. Achou ele, tá? Não dá pra ir filmar lá, não. Ele já levei uma picada, dói pra cacete. Os bichinhos estão tudo dentro do sofá. Botou aquela roupa de homem estranho e meteu fumaça. Você tem que você. Pouca abelha? Não nada, é, Olha só que abelha. Ó. Eu ia fazer criação. A abelha não é Vespa, né? Isso aqui é Vespa. Ó. aí, Pudinho. Montes. É, o pior que se contar, ninguém acredita, né? Cheguei aqui de noite, né? O cara tinha vindo aqui. Vocês acham que acabaram, né? Olha ali a sobrevivente. Dá pra ver por causa que a luz está muito ruim. Tá vendo a vespa ali, ó? Saiu fogo. Eu falei que tinha a vespa aqui dentro. Agora eu posso dormir em paz. Eu... Eu dormi não tinha mais nenhuma. Agora eu acordei e minha mãe falou, Danilo, o cara vai aí de novo, que tem um monte lá fora. E eu tô aqui dentro. E eu tenho que ir lá pra baixo. E eu não tenho blusa pra colocar, pra tomar picadinha. Então vamos ter que descer correndo. Essas coisas que eu vou levar embora. E eu não vou mais subir aqui. Então, eu vou ter que passar lá no meio delas. Na salinha e descer lá pra baixo. Então, boa sorte pra mim. quando estiver lá embaixo, eu filme de novo. Olha lá, de novo. Tá começando a muito ali de novo. Olha lá, tá vendo? Tem uma galerinha ali na, na luzinha lá de chancesa. Olha ah lá, vai vendo. deve ter alguma coisa lá que o cara não usa Não dá pra ver que é muito pequenininho, sabe? Desse? Já tem bastante de novo. Falei pro meu irmão, vamos botar fogo no sofá ele não quis. Deixou ali a madrugada. Olha lá, tá vendo aquele negocinho preto ali, ó? Aqueles dois ali? São três, é verdade. Tem dois um em cima ali e um embaixo. É vez... Ou seja, o cara não matou todas elas e ainda tem. Então é isso aí jovens, o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado da parte 1 e da parte 2, mas comenta aí qual parte você gostou mais do vídeo, o que, que você achou, continua fazendo os vídeos assim. É que na verdade esse vídeo tá meio aleatório no canal, né, porque eu fui pro Brasil lá e, e aí eu tava com a ideia de montar o canal quando eu tava indo pro Brasil, aí no, aconteceu isso aí, eu falei, ah, eu vou gravar um vídeo disso aí. E aí eu gravei o vídeo e espero que todo mundo tenha gostado e é isso aí, beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, com todo mundo, comenta aí e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Então nos vemos no próximo vídeo.